Oi, pessoal, é, vamos dar continuidade aqui à explicação sobre esse pacote chamado tratamentos.ad que está disponível para instalação para vocês né, na plataforma RCAM. E vamos começar falando sobre como a gente consegue analisar experimentos em DIC utilizando esse pacote quando a gente tem testemunhas adicionais. É, nós vamos ensinar apenas o que, que a gente faz né, do ponto de vista prático aqui dentro do software, mas eu indico para vocês né, que assistam. É, alguns vídeos meus que ensina toda a teoria por trás disso né? então nós temos aqui dentro do meu canal chamado Alcine Azevedo, Dicas e Aulas uma playlist chamada Curso de Estatístico Experimental e aqui dentro a gente tem as aulas 9C e 9D que tem toda a teoria aí associada a como que a gente faz a análise de variância né? é, como que a gente interpreta os resultados então assiste essas aulas aí Ok? Para você saber toda a teoria por trás dessas metodologias. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês e vamos começar. Iniciando, pessoal, é, para a gente trabalhar com esse pacote, a gente precisa apenas tabular os dados de forma correta. Se o nosso experimento indique, né, nós vamos precisar ter uma coluna onde nós teremos a identificação de testemunhas, das nossas testemunhas... É, uma outra, onde a gente vai ter identificação dos nossos tratamentos, identificação das repetições e identificação das nossas variáveis respostas. Veja bem, é, nessa nossa identificação das testemunhas, a gente vai colocar testemunha 1 para quem, né, os dados referentes à testemunha 1. Se eu tivesse testemunha 2, testemunha 3, era só escrever aqui em abaixo, ok? E como esses outros tratamentos são tratamentos comuns, na fre... nessa coluna aqui eu vou completar com N.A., se eu quiser, eu até posso colocar um número zero também. ok, Vai dar certo do mesmo jeito. Na segunda coluna, que é a identificação dos nossos tratamentos comuns, nós vamos colocar os nossos tratamentos e nas linhas correspondentes às nossas testemunhas, a gente vai colocar NA, né? em maiúsculo, ou então um número zero. É, nessa outra coluna, a identificação das nossas repetições, né? e aqui é a nossa variável resposta. Algo muito tranquilo. E aí, basta copiar... Esses valores aqui, né? Crie um arquivo txt, coloque eles dentro, né? É presta atenção para verificar se tem ponto no lugar de vírgula, né? com rd ponto como separador de casas decimais. E aí nós temos então o nosso arquivo txt, né? Então já tenho aqui o arquivo salvo. Eu chamei esse arquivo em especial de dados zoom. Todo esse conjunto de dados aqui vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo. E esses dados uns então, a gente tem aqui, né? aquele mesmo conjunto de dados que a gente viu lá no Excel. Nós vamos lá no R para a gente abrir, então, esse conjunto de dados. Vou iniciar aqui copiando o endereço da pasta. Vamos vir aqui no R. É, já tem aqui o comando para instalar o pacote, né? para quem não instalou ainda. Aqui tem o nosso comando né? da nossa biblioteca, para a gente ativar né? o pacote. E esse daqui é o comando para a gente abrir o manual. E começando então, né, nós sempre começamos apagando a memória do R. Então, remove list igual a LS, abre e fecha parênteses, aí apagamos a memória do R. Depois disso, nós vamos indicar qual que é a pasta de trabalho. Essa daqui. Vou inverter todas as barras de direção. Ok, inverteu as barras de direção, vou dar o ctrl enter, nós vamos abrir nosso conjunto de dados, chamar de desão, igual a ler tabela abre aspas, aperta o tab, aí, dados 1. Um. Vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro Então a gente já conseguiu abrir aqui o nosso conjunto de dados Estando esse conjunto de dados nessa ordem correta É muito fácil fazer análise né? Então nós podemos até abrir o manual da função chamada DIC.AD Ctrl, Enter, abre o manual aqui E nesse manual a gente consegue ver como que a gente utiliza né? Inicialmente, basta nós colocarmos A nossa matriz né? aqui fala direitinho esse ordenamento que tem que ter no nosso conjunto de dados a gente chama ele de adesão outra informação é o nosso nível de significância vamos considerar aqui o nosso nível de 5% de significância lembrando que a gente pode utilizar o um nível de 5% de significância que é 0.05 o um nível de 10% de significância que é 0.1 a 1% de significância que é 0.01 e a é 0,1% de significância. Né? Então, são essas aqui as quatro opções que a gente tem de P-valor, melhor, de nível de significância. E caso a gente não coloque nada, né? ele vai considerar o 0,05% como sendo o padrão. O próximo argumento que a gente tem aqui é indicar se esses nossos tratamentos são qualitativos ou quantitativos. Sendo qualitativos, tal como é, ele fará teste de operações múltiplas. Então, eu vou colocar aqui true, vírgula. Nosso próximo argumento, verbose. Esse verbose aqui, pessoal, nem precisa mexer nele. Né? Esse daqui, quando a gente deixa aqui ó, true, verdadeiro, ele, a única coisa que ele vai fazer é plotar né, o nosso conjunto de dados, ou melhor, as nossas respostas aqui embaixo. Se eu deixar ele como falso, não vai mostrar os resultados. Né? Se não mostrar os resultados, não adianta usar uma função. Né? Mas, de qualquer forma, vou dar aqui o um ctrl enter só para a gente ver. Nós temos aqui, então, né, o nosso conjunto de dados. Onde nós temos né, a nossa análise de variância, A gente consegue verificar aqui né, que houve diferença entre os nossos tratamentos. Dentro desses nossos tratamentos, nós temos tratamentos comuns né, e um tratamento testemunha. Então, a gente tem Quatro tratamentos comuns, grau de liberdade, três. A gente consegue ver que existe diferença significativa entre esses três testemunhas. Né? Nós temos aqui é, comum versus testemunhas. Isso daqui ele está fazendo a média dos nossos tratamentos comuns e comparando com a média do nosso tratamento de testemunha. Então, a gente vê que há diferença entre a média dos nossos tratamentos de testemunha com a média dos demais, Ok coeficiente de variação residual é que tem os testes de comparações múltiplas dentro dos nossos tratamentos comuns. A gente pode escolher é, aquele teste que a gente quiser, né? O teste T, o teste Duncan, SMK, TOC, Scott-Knott, tem aqui as opções, né? As quais vocês podem escolher. E tem aqui o teste Dunnett. O teste Dunnett ele coloca um asterisco na frente de todas aquelas métricas que se diferem estaticamente do nosso tratamento testemunha, né? Então, fica muito fácil a gente fazer a nossa tabelinha aqui para a gente colocar no nosso artigo. Né? Basta nós colarmos aqui dentro do R os resultados. Né? Vou vir aqui a dados, texto para coluna, avançar, concluir. É, vou utilizar aqui, por exemplo, a minha última coluna, né? que é o Note. Poderia ser qualquer um, né? vocês escolhem qual vocês querem utilizar. A gente tem aqui a nossa variável resposta, que no caso é produtividade, tem aqui os nossos tratamentos, né? que são aqui os nossos passamentos. Se a gente quiser, a gente pode até ordenar aqui a do maior para o menor. Classificar. Beleza, vou colocar aqui a nossa testemunha. A nossa testemunha, né? a média dela foi de 21.125. E aí a gente formata a nossa tabelinha aqui, bem bacaninha, colocando né, as linhas superiores, linhas inferiores. E é bem legal, pessoal, nós vemos aqui, então, e olha, todos aqueles tratamentos que são diferentes da nossa testemunha, da nossa testemunha, no caso, todos os tratamentos foram diferentes, basta a gente colocar o asterisco. Também aqui, acrescenta aqui, o um asterisco, asterisco, asterisco, asterisco... asterisco e está aqui a nossa tabelinha do jeito de colocar no nosso artigo científico, né? E aí a gente pode escrever a legenda médias seguidas da mesma letra minúscula na linha é, pertence ao mesmo grupo, já quanto o teste que note, né? Ou não se difere estatisticamente pelo teste tuckey, por exemplo, né? Um nível de 5% de significância é, e depois você acrescenta médias seguidas de asterisco se difere da nossa testemunha de acordo com o nosso teste é, Dunnett, ao nível de 5% de significância. Então, quando a gente tem tratamentos qualitativos, é assim que a gente trabalha. É, a gente pode ter também tratamentos quantitativos. Né? Vou criar aqui o P2 é igual a ler.tabela, abre aspas, tab, vou abrir aqui esse arquivo dados 2, tem na descrição aqui do vídeo, cabeçalho igual a verdadeiro, Ctrl Enter. Então, aqui dentro desse D2, nós vamos olhar, a gente tem aqui diferentes doses que a gente está trabalhando, né? de um determinado adubo, tem aqui a produtividade, e nós temos aqui três testemunhas. Então, veja só, testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3, aqui na frente a gente colocou NA, né? e aqui na frente das nossas testemunhas, a gente colocou NA na frente dos nossos tratamentos comuns. Completou aqui com a identificação dos nossos repetições, produtividade até aqui, beleza. O que, que nós vamos fazer? É muito fácil, vou copiar aqui, vou colar, né? só para a gente ganhar tempo. D2. É... Aí tem aqui, alfa. É... Vamos manter 5% de significância, qualitativo vou colocar igual a falso, porque os nossos tratamentos são quantitativos, vou dar um CTRL ENTER. Ao fazer isso, nós temos aqui os nossos resultados. Né? Inicialmente, nós conseguimos ver né, que há diferença entre os nossos tratamentos. Se a gente for considerar apenas os nossos tratamentos comuns, há diferença entre os nossos tratamentos comuns. Né? Então, faz sentido a gente fazer um teste de médias, uma análise de regressão, Testemunha. Nós testamos três testemunhas e, pelo menos, uma dessas três testemunhas se difere demais. Né? Já que o valor aqui foi menor do que 0,05%. Se a gente comparar a média dos nossos tratamentos comuns com a média dos nossos tratamentos testemunhas, há diferença significativa. É o que a gente consegue ver aqui por esse valor, para essa fonte de variação. Nós temos aqui as nossas médias, né? A gente pode vir aqui, ó, copiar essas médias. Vou voltar aqui no Excel, vou colar essas médias. Ctrl V. Ter dados, texto para coluna, avançar, concluir... E aí basta a gente vir aqui, ó, inserir nosso gráfico de dispersão. Então já tem aqui nosso gráfico de dispersão. A gente precisa ver o que, que a gente vai ajustar aqui. Se vai ser uma regressão ideal ou uma regressão quadrática. Essa resposta basta nós olharmos aqui né, pelas nossas significâncias. Né? É, a gente já falou sobre isso em uma vídeo aula sobre análise de regressão. Então, a gente tem aqui a aula 15a, 15b, né? É, dentro da minha playlist chamado Curso de Estatística Experimental. Então vocês podem assistir esses vídeos aí, caso vocês tenham dúvidas sobre o experimento com análise de regressão. Para a gente escolher qual é o nosso melhor modelo, a gente pode fazer isso olhando significância das nossas coisinhas de regressão, né? Então, se eu vier aqui e olhar, por exemplo, a nossa regressão quadrática, a gente vê que o nosso efeito quadrático, ele tem um p-valor não significativo. Ou seja, não faz sentido a gente considerar um efeito quadrático no nosso modelo. Obviamente, né, um modelo público também não. Né? A gente tem aqui um p-valor, né, foi não significativo, isso quer dizer que a gente deve utilizar, então, a nossa regressão quadrática. Ok? É, então, pessoal... Nós vamos vir aqui né, e vamos clicar com o no nosso botão direito, adicionar linha de tendência, regressão linear, exibir equações no gráfico, exibir R2, fechar. Então, nós temos aqui né, o nosso modelinho, as nossas equações... Os coeficientes, né, como vocês podem ver, são os mesmos coeficientes que a gente tem aqui e ambos foi significativo. Então, eu posso vir aqui e colocar dois asteriscos aqui e dois asteriscos aqui na frente, né, já que ambos são significativos ao nível de 1% de significância. Depois, adicionar né, título do eixo X, título do eixo Y, dar uma formatadinha já que todo um jeitinho de nós colocarmos né, isso na nossa tese, dissertação, TCC, artigo, relatório, por aí vai, né? do que vocês precisarem então é muito tranquilo, pessoal, a gente fazer essas análises do experimento DIC em DIC, aqui, com esse pacote, ok? e só acrescentando aqui, que eu já estava esquecendo, né, a gente pode colocar aqui o teste Dante, também, tá então a gente tem aqui a testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3 nós podemos vir aqui e escrever as médias dessas testemunhas, que está aqui no finalzinho, 21.125 depois tem aqui 14.875. Depois 7.925. E aí basta nós olharmos, né? Vamos lá, testemunha 1. É, todo mundo foi diferente da testemunha 1. Então eu vou pôr aqui um asterisco na frente de todo mundo. Testemunha 2. Apenas, né... Esse tratamento 10, tratamento 20 foi diferente. Então, eu posso vir aqui, ó, no tratamento 10, tratamento 20, colocar um sinalzinho de mais, por exemplo. Depois, nós podemos vir aqui, olha, ó, testemunha 3. Todos os nossos tratamentos foram diferentes da nossa testemunha 3. Né? E aí, então, não preciso colocar nada aqui na frente. E aí, a gente colocaria na legenda, por exemplo, né? é, médias seguidas de asterisco se difere estatisticamente da testemunha 1, do sinal de mais se difere da testemunha 2 e do sinal por exemplo de menos se difere da nossa testemunha 3, de acordo com o teste Dunant, é um nível de 5% de significância né? então seria aqui uma possível forma de a gente escrever a legenda desses nosso, dessa nossa tabela é, para quem não se inscreveu no canal se inscreva, compartilhe o vídeo aí com o um colega de vocês e na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso mesmo, um experimento em DBC